Muito bem, gente! Muito bem! Estou de volta com você, né? É, estou de volta com você, mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos construir aí uma plataforma para estacionar rádios. É, o que, que é? Um site que se estaciona várias rádios no mesmo site. É, uma faz com, companhia para outra, né? Ou seja, alguém achou uma preferida? Ele vai entrar lá e vai ver as outras e vai achar elas também, né? Uma plataforma só que vai várias rádios, no caso eu vou fazer uma plataforma, né? Para os nossos clientes, é, aqueles que têm serviço conosco e vou mostrar para você como que faz, tá bom? Muito bem, não se esqueça, né? É O canal do professor tem muita coisa boa, então vai se inscrevendo. É, vai dando uma vasculhada nos vídeos aí que tem coisas boas Eu não posto porcaria, gente Não posto vídeo de piadas, não posso vídeo de nada disso Somente coisas que te é, dão um ótimo proveito aí na sua vida, tá bom? Vamos lá então é, Eu já fiz uma pequena maquete aqui, né, para começar Deixa eu abrir ela aqui, ó Tá, fiz uma pequena maquete aí da plataforma Olha aqui para começar, né? Então vamos começar a é, fazer uma estacionária aí, né, para para colocar as rádios de alguns amigos. Por exemplo, aqui na frente é logo aqui na no porta na porta, né? Eu vou estacionar a minha rádio, né? É, vou estacionar a minha rádio primeiro aqui, né? Vamos, é, vamos por etapa, né? Os amigos vai ficar tudo aqui nessa plataforma aqui, mas eu vou estacionar primeiramente a minha rádio. Tá certo? É, muito bem. É, se não tiver certo, nós a estaciona também, né? Vai fazer o que, né? Então, vamos lá. Vamos é, abrir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu estou gravando à noite, né? É, você imagina a dificuldade para enxergar isso aqui, né? Ah, tá. Ó, gestor de arquivos, imagens. Vamos ver se imagem mesmo. Eu acho que é aqui, né? É, acho que é aqui, né, eu tô sem óculos hoje dos meus pecados É, sem óculos imagina, né Como é que eu tô enxergando Deixa eu ver aqui, mas a gente quebra um gai, né é, se não vai com pau, vai com pedra, né É isso mesmo, jumento nordestino não tem dia ruim nem dia mal Vamos lá, vamos colocar o símbolo aqui da nossa rate Para poder capturar para dentro do site, vamos lá, e deixa aqui, imagens, será que já, já foi para lá, vamos vamos ver, né? vamos conferir, ver imagens, não, não acho que eu, eu entrei no sistema errado pelo jeito, né, é, deixa eu só dar uma conferida aqui, acho que eu entrei na... É no portal é errado pelo jeitinho. Vamos conferir novamente. Ah, o tamanho da imagem não é permitido. Ah, tá certo, né? Tá certo. Eu esqueci desse detalhe. Vamos lá pegar um, é, um, um tamanho certinho, então. Eu tenho aqui nos ícones. computador de trabalho é cheio de coisa. que às vezes na hora que a gente precisa, a gente não acha, né? Mas aqui devagarinho a gente acha. É, a gente acha porque... Tudo que é feito devagar, acaba dando certo, né? Deixa eu ver aqui, ícones, ícones, ícones, esportes, não, inamps, não. É, esses dias teve um engraçadinho, né? Que estava vendo umas videoaulas minha e começou a dar risada de tantos ícones no computador, né? É, eu não sei, né? Tem pessoas no Brasil, né? Parece que é, é a moda de ser ignorante. É a moda de ser ignorante. Ainda deixou um comentário ridículo lá. É, se eu tenho tantos ícones no computador é sinal que eu trabalho né é, eu tenho trabalho apesar das dificuldades que o país tem agora não sei para que essa ignorância né é isso que é, eu acho interessante vamos lá vamos pegar esse ícone aqui depois fala que o boi é que o professor ele tem uma língua grande né mas simplesmente eu só comento né coisas que não vem ajudar a gente, né? Tem, é, tem muitas pessoas maravilhosas, né? Mas tem pessoas também que eu vou te falar um negócio, faz questão de atrapalhar seu trabalho de uma tal forma, né? Vamos lá, editar páginas. Editar páginas, deixa eu ver aqui, aqui na página inicial. Vamos colocar a nossa rádio, Rádio Saudade do Sertão, né? Então, eu vou é colocar o símbolo aqui. Aqui. Pronto, vamos ver se funciona cá, vamos ver, vamos lá, vamos, eita, acho que é avançado não, né, tem que ser aqui, então vamos, vamos, lá, isso, é no primeiro aqui, o símbolo já está aqui, vamos passar para o meio, tá, isso, passamos para o meio, vamos dar uma ajeitadinha nesse símbolo, um pouquinho maior, isso, agora vamos lá, vamos buscar lá o, o play da nossa rádio, para estacionar ela aqui, né? Inclusive, essa semana eu vou dar uma estudada, né, Que eu preciso arranjar um modo desses play, começar a tocar automaticamente, né? Tocar automaticamente, essas páginas me aborrecem, né? Quando a pessoa abre a página, precisa clicar no play para isso começar a tocar, né? É, isso aí é complicado, deixa eu ver aqui, o que, que é isso aqui, gente? É... É, já avermelhou o negócio aqui, mas é, é complicado esse povo, né? Não chegou nem no final ainda, né? Já começa a avermelhar, já. É, eles são igual o Pinóquio, né? Qualquer coisinha começa a avermelhar, não tem cabimento. Deixa eu ver aqui. É, vamos lá, vamos ajeitar esse microfone. A Rádio Saudade do Sertão. Vamos pegar aqui. Agora vamos dar uma puxadinha aqui. Vou pegar um player, de preferência esse play de, é, de barra aqui, que eu gosto desse tipo de play E deixa eu só dar uma olhadinha como é que é, é a cor da plataforma, né? Vamos ver se a gente... vermelha? Tá, vamos ver se a, o vermelho sai bem lá, vamos lá. É, vamos dar uma olhadinha aqui no vermelho, né? Vou pôr um playzinho vermelho ali para ficar ajeitado. Isso. Agora sim, vamos lá jogar o player lá. Isso, vamos lá. Aqui nós vemos é, o HTML da imagem. Vamos jogar um pouquinho para baixo. O play ficar debaixo da imagem, evidentemente, né? Pronto, vamos lá. Vamos ver se ele pegou certinho. Provavelmente vai sair do jeito que a gente necessita. Deixa eu dar uma olhadinha, né? Vamos lá do outro lado do site. Tá. A primeira etapa tá aqui, Rádio Saudade do Sertão. Então, vamos só acionar um pedacinho, senão pega direitos autorais. Gira. Isso. Isso aí. É, a primeira rádio tá aqui. Nós estacionamos na primeira página, né? Estacionamos na primeira página. Muito bem, Rádio Saudade do Sertão. Muito bem, vamos pegar, vamos estacionar uma outra rádio agora. Aí você me diz, mas como uma debaixo da outra? Não, presta atenção aí que você vai entender. É, presta atenção aí que você vai entender o mistério. A Rádio Saudade do Sertão vai ficar em primeira, em, é, logo na primeira. Porque é o que acontece, né? É a nossa, a nossa rádio, né? nós temos da prioridade aí, né? Mas vamos lá pegar fazer fazer a estacionária de mais uma rádio e agora de um dos nossos clientes tá vamos ver quem é que a gente pega primeiro aqui vamos dar uma olhadinha né aqui por exemplo a rádio a rádio eu sou da Telma né é a rádio eu sou eu vou pegar o player dela aqui, lá de areia branca, né? Vou pegar o player aqui, topo de barra. Vou colocar um vermelhinho legal aqui também, né? Isso. Vamos copiar aqui o código e vamos levar novamente lá. Agora eu vou abrir uma. Eu vou abrir uma página, criar uma página para a Rádio Eu Sou. Aqui, deixa eu ver aqui. Rádio Eu Sou, de Areia Branca Sergipe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos digitar aqui. Rádio Sol, areia branca, areia branca, Sergipe. Rádio Areia Branca de Sergipe, está aí. É, abrimos a página, agora a primeira coisa que nós fa precisamos fazer aqui, é estacionar o player. Vamos deixar o player estacionado. Vamos providenciar o símbolo da are, do, da rádio Areia Branca, né? Pronto. Vamos deixar o player estacionado aqui. Criar. Depois nós voltaremos aqui, né? Vamos ver se saiu tudo ok. Tá. O player está aqui. O som como é que está? Ele está até alto demais, né? Muito bem, vamos lá. Vamos pegar, vamos voltar para pegar o símbolo da rádio, né? É, vamos pegar o símbolo da rádio. Deixa eu ver aqui onde nós entramos da outra vez. Está um pouquinho escuro, né? Estou gravando aí quase às 20 horas da noite. O cansaço também às vezes. Ó. A visão da gente fica um pouco cansada, né? É, praticamente o dia todo no batente e uma hora dessa na gravando ainda, mas isso aí faz parte. É, quem quer ir pra frente, né? evidentemente, precisa batalhar na vida. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu sou... eu sei que eu vi o símbolo deles aqui em algum lugar, né? Eu vi o símbolo deles em de algum lugar Agora é difícil é lembrar onde está Vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu sou, eu sou, não Luiz Castilho é, RN Recanto Caipira Não, Rancho Caipira, né Tá, mas eu não sei Ué, Será que está em Só se tiver em outro Outro sistema, né Porque eu vi o símbolo deles aqui em algum lugar Acravinhos FM Aí ah, eu sou Tá aqui ó. Falei que eu tinha visto Vamos lá Muito bem Recolhendo o símbolo Vamos lá dar uma olhada como é que saiu Tá aqui evidentemente né Vamos copiar Agora vamos voltar lá né? Na página Editar página, tá, vamos ver, rádio, eu sou, areia branca, editar, o símbolo, o player já está aqui, mas, deixa eu só dar uma olhadinha, que me parece que é aqui, se eu não estou enganado, é isso mesmo, né, exatamente. Rádio eu sou. Olha só, muito bom. O símbolo até saiu legal, saiu maior, né? Vamos ver como é que se sai, né? Vamos é, vamos salvar aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que saiu. Certo, muito bom. Rádio eu sou saiu uma página toda. Tá, mas no caso aqui saiu. Eu eu creio que saiu um pouquinho exagerado, né? Vou, é, vou diminuir um pouquinho esse símbolo. Vamos voltar lá, né, gente? Vamos voltar lá para deixar bem ajeitadinho, né? Vamos lá, editar página. A rádio eu sou Vamos só diminuir um pouquinho o símbolo. Não tem necessidade de tanto tamanho assim. Vamos lá. Acho que agora sim, né? Pelo jeito ficou um tamanho legal. E além de diminuir assim, vamos fazer aqui. Gerir imagem. Não, ativar caixa de comentário. Vamos ver. Caixa de comentário a pessoa comentar alguma coisa que achou da rádio. Vamos ver agora como é que ficou. Vamos ver. Caixa de comentário não foi ativada. Ah tá, a caixa de comentário foi. Mas o símbolo eu não salvei na hora. Então o símbolo não ficou salvo. Deixa eu diminuir aqui. Essa aqui também não há necessidade de estar aberta. Não há necessidade de estar aberta. Também não há necessidade. Essa aqui. Eu acho que é essa aqui que a gente tem que fazer. Ó. Vamos ver. Tá, é aqui, ó. Vamos lá. Vamos diminuir esse símbolo tem alguma coisa travando aqui não? deve ser essas páginas abertas né? vamos dar uma fechada tá, é melhor a gente voltar por aqui vamos voltar por aqui que é mais rápido editar páginas Rádio, eu sou essa aqui de baixo, né? Isso, agora sim. Vamos diminuir o símbolo. Agora sim, vamos salvar, né? Vamos conferir como é que ficou. Às vezes a voz está desaparecendo um pouco, mas é o microfone que fica longe, gente. Deixa eu só ver como é que fica aqui. Bom, a caixa de comentário, né? Evidentemente. E. Tá certo, né? Aí, ó, como é que vai ficar, gente? Ó, presta atenção aí, ó. Vamos voltar lá. Aqui, a Rádio Saudade do Sertão. Na primeira página. Tá vendo aqui, ó? Rádio Eu Sou. Aqui, tá é, por exemplo, você coloca pra tocar Saudade do Sertão. Isso. Agora, como você quer a rádio Eu Sou, você clica aqui. Olha só. olha só Saiu a rádio Eu Sou aqui e a outra ficou na outra página. É, só está sendo um pouquinho demorado isso aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Se eu posso fechar as outras páginas aqui, pode ser isso, né? Pode ser isso, está demorando. Olha só, rádio Eu Sou aqui uma caixinha de comentário, tá? Muito bom, tá ficando bom, hein? Rádio Eu Sou lá de Areia Branca, Sergipe, né? Da minha é, da minha amiga Telma e o Val. Tá certo, né? Tá aqui, já tá aqui. Vamos para a próxima rádio, né? vamos para a próxima rádio, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada na lista aqui, quem a gente coloca aqui agora. Esses aqui são é a nossa equipe, né? nossos amigos que trabalham com a gente, nós estamos fazendo aí uma plataforma estacionária para estacionar as rádios dos amigos, né? para todo mundo trabalhar em apenas um bloco, em apenas um site, é que quando vem alguém ouvir a sua rádio, é, também vê as outras rádios e acaba descobrindo um ao outro, né? E a audiência aumenta. Vamos lá, qual, qual que é a próxima rádio? No caso, é, deixa eu virar esse microfone, senão vai começar a ficar com falha, né? É, eu vou fazer o seguinte, né? Rádio, rádio fiéis em Cristo. Rádio fiéis em Cristo de Campinas. Qual que nós pegamos agora? É, Rádio Maceió é, Deixa eu ver aqui Nossa Rádio Sertaneja Tá, vamos pegar a nossa Rádio Sertaneja, né? Que é do nosso amigo Tião do Violão, de Ribeirão Preto É uma audiência tremenda, né? Uma audiência tremenda Vou pegar primeiro o, o player Deixa eu ver esse player vertical, gente, para dar uma olhadinha aqui. É, depois que saiu isso aqui eu ainda não olhei ainda. É, deixa eu dar uma olhada, né? Parece se eles realmente acabou isso aqui. Eu não tô, não tô conseguindo saber se eles acabaram ou não, né? Não tá tendo play aqui, né? Pelo que eu. É, pelo que eu entendi aqui, não tem play ainda. Aí o pessoal tava mexendo, né? Então. É, sinal que eles são bem bem lerdo para poder fazer as coisas no mínimo é, deixa eu ver aqui vamos olhar outro player então né? o mais simples já estamos acostumados a trabalhar com ele vamos lá vamos para uma corzinha vermelha é a rádio do nosso amigo Tião do Violão é de Ribeirão Preto né a rádio nossa rádio Sertaneja, vamos lá, vamos para a nossa plataforma é, Você está assistindo aí, né? É, um vídeo A gente está aí é, praticamente construindo é, um site é, para estacionária O que é para estacionar? Para estacionar todas as rádios aí da clientela é, Um site só, você vai poder ouvir várias rádios é, Basta clicar nos lugares certos né? Vamos lá é, vamos clicar aqui, sair desse esquema. Vamos abrir mais um portal, né? Páginas. É, editar páginas. Não. Editar páginas. Criar páginas. Tá? É aqui. Vamos ver. Rádio. Nossa. Nossa Rádio... Rádio... Sertaneja... Nossa Rádio Sertaneja... É... Ribeirão Preto... Ribeirão... Preto... Pronto... Isso aí, né? Mais, mais essa página aberta. Agora vamos lá estacionar o player da Rádio Sertanejo primeiro, né? Já está estacionado, vamos salvar e buscar o símbolo da nossa Rádio Sertanejo. Pronto. Rádio Nossa Rádio Sertaneja de Ribeirão Preto. Então, é agora vamos lá buscar o símbolo, né, da nossa rádio. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, gestor, de, não, isso aqui não. É, gestor de imagem, né? Tá, vamos vamos buscar o símbolo da nossa rádio. Vamos lá no no ícone, né? Onde tá, tá os símbolos das principais rádios que nós trabalhamos. Ícone ícone, programas é programas, no, é, meu microfone de vez em quando sai fora de sincronia e às vezes abaixa o som, mas não é não é não é incompetência não, gente. O problema é que às vezes acontece. Vamos lá. Nossa Rádio Sertaneja. Vamos dar uma olhada no símbolo, tem várias aqui, né? Tem várias aqui, você pode reparar. São símbolos aí das nossas rádios que nós trabalhamos. É, ela deve estar aqui também, evidentemente, aqui, ó. Nossa Rádio Sertaneja. Vamos estacionar o símbolo no, no, na nossa plataforma. Vamos buscar agora que já está estacionado lá. Copiar esse código. Vamos voltar de novo lá, né? Vamos voltar de novo. É, editar página. Nossa rádio sertaneja. Pronto. Vamos aqui no sistema de imagens. Clicar em cima. Nossa Rádio Sertaneja saiu um, um símbolo um pouquinho grande, mas tudo bem. Vamos diminuir só um cadinho. E... Eu acho que é isso mesmo que nós queríamos. Vamos dar uma olhada, né? Como é que ficou? Aí, ó. Nossa Rádio Sertaneja. Vamos dar só uma assuntada no som. É, muito bem, né? Somzaço, hein? É, só tem, só tem rádio boa aqui, viu gente? Só tem rádio boa aqui, é uma plataforma que você pode indicar para o seu amigo Ou para a pessoa que você conhece Que aqui tem rádio de vários estilos Vai entrar um grupo de rádio de primeira linhagem aqui nessa plataforma, tá bom? Você que está assistindo o nosso vídeo é, Nós estamos criando, criando aí né, uma plataforma Para estacionar ali das nossas rádios, né, das rádios dos nossos amigos que trabalha com o professor, né? É, se você fizer uma rádio aí com a gente, é evidentemente que a sua rádio também vai ficar aqui. É, vamos estacionar ela aqui. É, pra, agora você pode até me perguntar, para que que serve isso? Exatamente, né? Um site só com um monte de rádio de todas as partes do Brasil, praticamente. É, a pessoa localiza uma dessas rádios e entra no site. Simplesmente ele vai ver que o site tem mais rádios Vai dar uma olhadinha e vai descobrir a sua né? Se você fizer um ótimo trabalho, um bom trabalho de profissional Evidentemente que ele vai localizar a sua E você vai ganhar mais um ouvinte Essa é a nossa intenção, tá bom? Olha aqui, ó, só dá uma assuntada aqui ó, Eu estacionei duas é, Areia Branca Sergipe, rádio, nossa Rádio Sertaneja. Ah, eu estacionei três, a nossa aqui, né? Presta atenção aí, ó Ó, nossa rádio sertaneja. Eu vou clicar aqui. Vai entrar o espaço dela. Está no mesmo site, né? É, rádio é, Eu Sou de Areia Branca. Eu vou clicar aqui. Ó. Vai entrar o espaço dela. Ó. Tá vendo? É, é desse jeitinho que funciona, viu? E assim por diante. As rádios vão estar totalmente estacionadas aqui. E o site vai servir de um alavancamento de é, audiência, né? Para aqueles que estão trabalhando com a gente, né? É, você que trabalha com a gente, é, vai servir para alavancar mais a sua audiência, vai servir para abençoar mais a sua vida. Vamos dar uma... É, mais ou menos é assim que funciona, né? Vamos terminar ele depois, né? É, mas vamos dar uma preenchida nessa plataforma para ficar bem legalzinho, né? É, enquanto eu não termino o nosso vídeo Vamos ver o que nós podemos fazer aqui né Para ficar bem legalzinho é, Marcar as pessoas que é, passam pela plataforma Vamos lá pegar um globinho Se você nunca viu, presta atenção Como é que nós fazemos aí Para poder é, instalar um localizador de audiência né Vamos lá pegar um globinho Vou minimizar tudo aqui E... O pessoal que está acompanhando pela primeira vez, né? Se você é, ainda não é inscrito, você faça o favor de se inscrever, né? Ajuda aí o professor, né? É, estamos aí na batalha, né? Estamos na batalha e mais uma vez, né? Para você que ainda não tem a sua rádio, é uma oportunidade toda especial para você fazer a sua rádio, né? O pessoal do Nordeste me falou que estão cobrando um horror de caro para colocar uma rádio no ar para a pessoa... E, além disso estão cobrando aí acima de 200 reais todos os meses Gente, aqui você tem a sua rádio de graça Você vai construir a sua rádio de graça através das nossas aulas Que são totalmente gratuitas é, Você não vai pagar nada para colocar a rádio do ar, no ar é, Lá parece que é quase 300 reais, se eu não estou enganado E aqui você vai pagar somente a taxa de registro do domínio Que é pago uma vez por ano e uma taxa única para para colocar o aplicativo no Play Store e um adiantamento da taxa que você essa você vai pagar por mês, R$ reais apenas. trinta reais apenas nós fechamos aí com o Nordeste esses dias. A pessoa ficou pulando para cima de alegria, né? É porque a pessoa lá me parece que era 300 que ia cobrar dele e mais 250 por mês. É esse é o nosso Brasil, né? Todo mundo querendo arrancar o cor de todo mundo, né? Nós aqui, nós trabalhamos com fidelidade, é, prestamos o melhor serviço que podemos, somos honestos e também, né, somos servos de Deus. Vamos lá, é, vamos é, dar uma olhadinha, vamos pegar aquele globinho lá, né, é, vamos dar, instalar aquele globinho, enquanto isso você vai observando como é que vai ficando bonito, vamos lá. É, deixa eu entrar nesse, nessa página aqui, que aqui tem o endereço daquele globinho, que eu vou precisar, né, é, aqui é uma página antiga já Eu resolvi deixar ela aqui vou, vou dar uma aperfeiçoada assim que puder Vamos lá Vamos pegar o globo, né? O globo terrestre Aquele que vale a pena Acho que é um dos, dos melhores Os mais lindos contadores que eu conheço, né? Esse globinho aqui é muito chique demais, né? É chique demais da conta, senhor é, Lá o doutor Luiz Ângelo, né? Eu lembro do dr Luiz Ângelo ele fica muito, ele fica muito alegre quando vê esse Globinho rodando lá na rádio dele, né? É, doutor Luiz Anjo, né? Nosso paizão, né? É, nosso paizão. Deus, Deus abençoe, né? Multiplique seus anos de vida, né? É, multiplique seus anos de vida aí, porque eu vou te falar um negócio, né? A vida sem Luiz Anjo, eu acho que é difícil, hein? É, não é fácil não, rapaz. O homem é, é gente boa demais da conta, né? Vamos colocar vermelhinho, pois o site é vermelho, deixa eu ver aqui. É, vamos pegar aqui esse código. Eu vou levar lá a nossa plataforma. levar aqui na nossa, Deixa eu só me localizar mais. Né? Eu vou localizar mais aqui. Deixa eu ver. Tá, é aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá no. Onde é que nós vamos agora editar página? Deixa eu ver se é isso. Não. Gestão. Editar coluna. Editar coluna. Eu vou colocar aqui. O globo terrestre. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu creio que vai ficar bom. Vamos dar. Uma abertinho aqui na. Na paginazinha. Olha lá. Olha que maravilha. Deixa eu ver se. Só se chegou a. Isso. Olha aí lindo demais, hein, vermelhinho, bonitinho é, essa página tá ficando chique demais, né é, tá ficando chique demais, mas precisa é, podia ser um pouquinho maior eu vou, eu vou voltar lá vou colocar um pouquinho maior por fi porque tem que ficar mais chique ainda, né é, tem que ficar mais chique eu gosto de fazer sempre uma coisa é, uma coisa boa algo bom, eu não gosto de pegar as coisas e deixar pela metade é, não gosto de deixar pela metade então vamos pôr um pouquinho maior no caso nós podemos pôr 250 que dá certo eu espero que dê né se não der nós tiramos nós tira lá de novo deixa eu dar uma olhada agora vamos voltar lá no site né é na plataforma vamos lá Onde é que é mesmo? Deixa eu ver aqui. Tá, gestor editar coluna. Editar coluna. Vamos apagar esse aqui, né? Pra dar certinho. Vamos colar esse outro aqui. E vamos salvar para ver que forma que fica. Se realmente está do tamanho que nós precisamos. É isso exatamente. Devagar, vai tomando o formato que nós precisamos, né? Olha só, vermelhinho, bonitinho, globo terrestre. É, praticamente, é, marcando aí quem vai entrar, né? Quem vai entrar, quem tá entrando, ele vai marcando e vai ficando ajeitadinho, né? Vamos ver se a gente coloca, é um globo terrestre desse, lá dentro das outras áreas. Vamos ver se dá certo. Eu não, ainda não fiz esse teste mas eu creio que dá certo também vamos mudar de sistema aqui vamos ver se dá certo né é aqui 220 nós podemos colocar um pouquinho menos. É, lá a gente pode colocar um pouquinho menos né então, vamos colocar 232 por exemplo e Vamos colocar vermelhinho. Também, né? Não, esse aqui não. Aí não. não. Era não era bem isso, né? É que eu precisava de colocar vermelho aqui. Era esse aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, aqui, né? É isso mesmo. Agora vamos pegar aqui o código, né? Vamos voltar lá, eu nunca fiz o teste não, mas deve funcionar né, vamos testar praticamente gravando, praticamente eu costumo fazer teste fora do ar, mas vamos, hoje vamos fazer isso ao vivo, deixa eu ver, praticamente, é, título, plataforma, páginas, editar páginas, páginas né. Vamos colocar primeiro aqui na rádio Eu Sou. A rádio Eu Sou, aqui tem o símbolo e tem o site, né? Vamos ver onde é que nós colocamos. Vamos ver aqui. Vamos ver se fica bom, gente. Se não ficar, a gente tira, claro, né? Vamos lá. Vamos lá. É, realmente ficou legal, hein? A marcação praticamente oficial, mas eu, mas eu coloquei errado, né? Vou ter de, de tirar, agora que eu lembrei. Precisa de ser um outro esquema ali. Eu, infelizmente eu coloquei errado, eu vou precisar, pra lá, lá pra dentro eu preciso sinalizar esse aqui, né? Então vamos lá, fazer o sistema se repetir na hora que você ver funcionar você vai entender o que eu estou falando vamos ver se a gente consegue pegar os, o, o sistema certinho aqui para não dar problema se der problema nós vamos desmontar essa página isso que é o porém vamos ver se deu certo Olha só, vamos ver. Vamos conferir. Agora sim, ó, veja bem. Ó, aqui vai, vai marcar separadamente é, os, as pessoas que estão lá do outro lado, na página. Aqui vai marcar exclusivamente só para ele. Aqui, na página principal, marca aqui embaixo. Aqui marca só para a rádio Eu Sou, a audiência, como está ela. Tá? É tudo dividido, tudo... Ótimo, né? É, no mesmo esquema. Vamos lá. Vamos ver como ficou. E assim por diante, né? Vamos colocando aí, é, em todas elas que nós colocamos, nós vamos colocar é, um marcador desse por dentro. A saudade do sertão aqui já tem o dela, né? Que é o, o da frente da página. As outras também vão ter a delas, né? Nesta plataforma de estacionária de rádio que nós estamos fazendo. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu estou dentro da página da, da Eu Sou. Agora você pode perceber que está marcando uma visita que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então é, é dessa maneira que funciona. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso relógio aqui que nós estamos gravando. Né? São 38 minutos já. Você que está acompanhando aí o nosso vídeo, não se esqueça. Você que, é, às vezes... É, entrou e não, não, não, não, não, não se tocou né nós estamos aí é, fazendo uma plataforma estacionária né é, para estacionar as rádios aí dos nossos clientes o nome dessa plataforma você pode até é, acessar depois para nos ajudar aí né é, você vem aqui é, e procura a sua rádio preferida olha só o nome da plataforma é essa aqui ó as melhores rádios as melhores rádios do Brasil.comunidades.net As melhores rádios do Brasil.comunidades.net Vai estar tá aqui na nossa plataforma E você pode é, acompanhar essa programação sem complicação nenhuma né Que nós estamos aqui para fazer o melhor Para agradar a todos né? que ouvem o nosso trabalho Que ouvem as nossas rádios, dos nossos parceiros é, de todas as partes do Brasil, né? É um grande prazer você que é nosso ouvinte, você que nos ajuda, você coopera é, rodando os nossos vídeos todas as manhãs que nós é, necessitamos que você é, roda os nossos vídeos no nosso canal para poder manter essa obra, né? A nossa rádio é uma obra de evangelização que nós não temos nós não temos patrocínio, não temos outras coisas a não ser o nosso canal, o canal do professor. Você rodando os vídeos deste canal, você está aí ajudando uma obra de evangelização pelo Brasil afora. Uma obra que está aí alcançando muitas pessoas, muitas vidas, alegrando pessoas pelo país afora, tá bom? Vamos lá, vamos estacionar mais uma rádio. Eu quero que você acompanhe esse, esse vídeo comigo, para você ver como é que tá, vai ficar isso aqui. É, vai ficar muito chique, eu tenho certeza, e você vai gostar, né? E eu gostaria que você, é, desse prioridade, na hora que você acabar de assistir, você entra nesse, nessa plataforma que tem uma rádio especial que você vai gostar do teu estilo, daquele esquema que você gosta, daquele estilo que você gosta, tá bom? Vamos lá, vamos pegar mais é, um detalhe para a gente colocar na nossa plataforma de estacionária, né? É, aqui é os players Aqui eu vou Eu vou é, Soltar um pouco essas páginas senão, se, senão o nosso pc não aguenta né? Nós estamos gravando e, e juntando Muitas páginas, tudo ao mesmo tempo é, Eu preciso Eu preciso é, Pegar Eu vou pegar daqui né? No caso o endereço que eu preciso Dessa planta Desse sitezinho aqui ele vai ter o um endereço que eu necessito. É bem antigo isso aqui já, né? Faz uma, uma cara que a gente já fez. É, eu acho que é esse aqui. Vamos ver. Obrigado, pra, é, obrigado por você estar aí acompanhando o nosso vídeo, né? Eu tenho certeza que vai ser de bastante utilidade para você. É, principalmente você, amante do rádio, né? Você que ama esse, essa magia do rádio. Você que nasceu para ser um locutor, é, você agora pode ter a sua própria rádio, tá bom? Basta você entrar em contato com a gente. 16 é o código de área. 988269117. O professor está à sua disposição a qualquer tempo, a qualquer hora que você entrar em contato com a gente. Estamos à disposição para te atender, né? Se porventura, final de semana, a gente não puder te atender, mas no horário comercial estaremos à sua disposição. Deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer aqui. Vamos colocar é, uma parte vermelha. Deixa eu ver se vai ficar bom, né? Vermelho e azul, não. Aí, não, sei lá, não gostei, não. É horrível, terrível. Não gostei, vamos ver. É... Vamos ver se eu consigo chegar com um vermelho aqui hum, não colou muito não mas tudo bem né vamos ver isso aqui no caso eu preciso tirar esse azul daqui né eu não sou muito chegado com azul é, vamos tornar acho que é o texto texto link deixa eu ver aqui Não vamos mudar essa cor aqui é yes. não ficou muito grande ficou, é, fica muito grande agora sim vamos ver se a gente diminui isso aqui né aqui já já não é diminuir o negócio aqui fica mais complicado ainda vamos ver agora sim vamos voltar esse para trás vamos ver como é que fica é, eu acho que é um tamanho ideal, né? É um tamanho ideal. Vamos ver como fica lá. Qualquer negócio a gente tira novamente. Vamos ver, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue estacionar na nossa plataforma. Isso aqui é muito importante para registrar as pessoas estão entrando gestor editar coluna vamos lá na coluna de novo é muito complicado essa coluna aqui gente quando você for fazer alguma coisa nessa coluna no teu site você precisa tomar muito cuidado para que você não mistura tudo vamos ver aqui salvar vamos ver como é que ficou vamos lá é, ficou interessante não ficou ruim não Aqui está registrando, né? Está registrando a nossa entrada aqui. No caso, está é, tá registrando Santos. É, a nossa região aqui nunca pega a internet daqui mesmo, né? É uma barbaridade isso aqui. É, não é fácil não, mas está aí, né? Já ficou um pouquinho melhor. Vamos compartilhar com o Face para ver se alguém entra. Para ver se acha. Essa plataforma, vamos que se eles entrar, a gente vai dar uma olhadinha, já né? É o pessoal entrar, já vai dar para registrar. O pessoal entrar, vamos dar uma olhadinha no globinho. Se entrar alguém, já registra né? Já registra o pessoal entrando. Vamos lá, vamos lá. Tá, mas eu tô, tô compartilhando no caso aqui a parte da frente. Vamos entrar lá na parte de trás Por exemplo, na rádio da Thelma E do Val Vamos compartilhar essa parte aí Vamos ver se entra alguém aqui nessa página né? Vamos lá Ó, Eu acho que agora vai sair o símbolo da rádio Talvez o pessoal já entra, né? vamos ver Nosso Face também tem pouca gente né? Vamos aguardar né, Que funciona é uma página nova, se entrar é a primeira pessoa que vai entrar, porque foi aberto agora, né? É apenas uma plataforma nova que vamos colocar adiante para trabalhar a partir de hoje. Hoje, dia 13 do 6 de 2020. É, futuramente nós vamos ver esse vídeo, vai dar risada da situação que nós estamos, né? Essa pandemia demoníaca que eu tenho certeza que vai acabar praticamente em breve. Né? Estaremos livres, em nome do Senhor Jesus, dessa maldição. Né? Como é uma plataforma nova, é, é um pouco difícil o pessoal entrar de repente. Mas na hora que começarmos aí a divulgar, evidentemente o pessoal vai entrar. Aqui está aí, registrando aqui São José de Rio Preto, se você está vendo mas é por causa que está captando a nossa internet. Nós somos de Ribeirão Preto, mas é, a nossa internet, que varia muito, vem de outras localizações, nem sempre está é, registrando Ribeirão Preto. Sempre vem de outras cidades, é, não, é, não tem muita viabilidade as empresas daqui da região de Ribeirão Preto. Vamos é, compartilhar de novo Vamos ver se a gente dá sorte Eu gostaria que o pessoal visse o, é, o pessoal entrando aqui pelo Globinho Vamos aguardar um pouquinho Enquanto isso você pode Entrar em contato comigo né? Você pode entrar em contato comigo de preferência no horário comercial Você que tem um sonho De ter a sua própria rádio online Você sabe né, que O nosso canal praticamente é quase exclusivo Para isso A é, maioria da, dos vídeos aqui são Videoaulas é, te incentivando é, Te dando instruções de, de locução E também orientação Como você coloca uma rádio online no ar Então você pode dar uma vasculhada aí no canal Se é a primeira vez que você acompanha meu vídeo Dá uma vasculhada aí Que você vai achar só coisa boa, né? Você entrando em contato com a gente Você pode é, adquirir o sinal Juntamente com assessoria técnica, né? assessoria técnica para que presta, é professor? Por aqui que presta, não adianta você comprar um stream de qualquer empresa, qualquer incompetente. Que você vai comprar, você vai pagar, você vai receber um monte de código. Para você que não está acostumado, você simplesmente não vai é, conseguir discernir nada ou fazer nada. Se você comprar de nós, se você comprar com a gente, você vai receber as nossas videoaulas gratuitamente. E além disso, o que você não entender, nós explicamos, nós damos auxílio técnico, nós é, sempre estamos juntos, trabalhando junto, e damos todo o apoio para você na divulgação da sua rádio em qualquer parte do Brasil, viu gente? Em qualquer parte do Brasil, é, a nossa, o nosso escritório tem um sistema é, que você instala um, um programa no seu computador, e através dele, através da senha que você passa para a gente, a gente entra lá e faz o serviço aqui de Ribeirão Preto, né? Então entra em contato ainda hoje, ainda hoje, eu não sei em que a, que hora ou que data você é, está assistindo essa aula, mas entra em contato. 16 é o código de área 988269117. Se for feriado, sábado e domingo, você deixa um recado. Se por acaso eu puder atender, eu te atendo. Se não. É, é, a partir de segunda-feira, evidentemente, estaremos retornando para você com o maior prazer E nós podemos assessorar aí é, a sua rádio ou o seu negócio, tá bom? Muito bem, é, como eu já falei, né, uma, uma página nova Por enquanto não entrou ninguém, mas já deu mesmo para perceber como que vai ficar isso aqui né? essa, essa plataforma, essa estacionária de rádio é, várias rádios em apenas uma página é, parece que tem muitas páginas abertas aqui está ficando um pouquinho pesado deixa eu é, despachar algumas páginas para poder não pesar tanto né senão estou enrolado né é, aqui já despachei algumas tá é, agora sim né vamos atualizar essa para ver se está tudo ok Olha só, nós é, nós é, jogamos nos no Face aí algumas algumas propagandas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se já entrou alguém por acaso. No começo assim é difícil mesmo, né? No começo é difícil, pois principalmente hoje sábado, né? É, muita gente é, se afasta um pouco da internet, está em outras é, tem tá em outras coisas, né? Mas isso aí com o tempo é só divulgar que vai dando certo, né? Vai dando certo, isso aqui vai chover de gente, nós temos muitos clientes, cada dia entrando mais rádio e com a, a divulgação cada dia vai ficar melhor, né? Cada dia vai ficar melhor, você que tá aí nos assistindo, é, você mesmo acessa aí, dá uma olhada nas rádios que estão estacionadas, é, olha o nome aqui, olha o o nome da plataforma, então, olha só, as melhores do Brasil. As melhores do Brasil.comunidades.net. www.asmelhoresdobrasil.comunidades.net www melhores do ou só as melhores do Aqui você vai ouvir as principais, as melhores rádios do Brasil todas estacionadas aqui aos nossos cuidados, tá bom? Muito bem. É, deixa eu ver aqui mais que mais que mais. Olha aqui gente, ó. Olha, tá vendo aqui, ó? Ah, eu, deu uma impressão, né? É, Pegou uma pequena sombra, deu uma impressão que era duas cidades, né? Duas cidades que estavam aqui, mas não é não, né? A pequena sombra da é, captando a cidade, a nossa cidade aqui, né? Mas é isso aí. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se temos condições de, mais, de fazer mais alguma coisa é, Bom, eu creio que eu vou gravar mais alguma coisa Eu creio que eu vou gravar mais alguma coisa depois dessa plataforma pronta Que eu creio que vai levar algumas horas a né? mais Não vou colocar em só um vídeo não Mas já deu para fazer uma ideia, viu gente? Já deu para fazer uma ideia, como vai ficar legalzinho Como vai ficar chique demais isso aqui é, essa plataforma é do sistema SDS de comunicação é, Que pertence à nossa empresa, tá bom? Olha aqui, ó, dois visitantes Ou seja, eu entrei duas vezes, já registrou dois visitantes é, E daí pra frente Isso aqui vai, vai entrar 30, 40, 50 e monte até então né? Muito bem, gente, fica com Deus Obrigado aí pela sua, pelos minutos que você me ouviu não se esqueça, né? É, se você não é inscrito, se inscreve na nossa, no nosso canal aí. E se você tem paixão pelo, por rádio, venha fazer uma rádio conosco. É, 16 é o código de área 988269117. E um convite que eu faço para você, presta atenção aí, ó. Olha só esse recado, ó. É, deixa eu tirar esse gravador daqui, que ele tá me, ele tá me atrapalhando aqui. Nessa. Página principal da plataforma é a saudade do sertão. Eu, professor Boina, está de terça a sexta-feira, das 7 às 8:50 da manhã, ao vivo. Você pega o endereço e acessa a plataforma. Escuta nós das 7 às 8:50, viu? Depois você pode escutar os outros sem problema, tá bom? Aquele abraço. Até a próxima vez com as aulas do professor Boina. Tchau, gente!